valiosas para aquele pequeno empreendedor. Para quem procura começar com investimentos baixos, como o slogan da feira diz, empreender é para todos. Existem negócios para começar abaixo de mil reais, por exemplo. Realmente é uma oportunidade que a feira do empreendedor dá para aqueles que vêm visitar, principalmente o stand da Stamp Set. Porque aqui você consegue começar uma fábrica de carimbos com R$ 499. Reais. e ainda ganha um kit, um kit inicial que ela pode começar fazendo 40 carimbos já incluído nesse valor. A Feira do Empreendedor, para nós, foi um marco. Que tal fazer sorvete em sua própria casa? Então você vai aprender a calcular todos os ingredientes de uma forma natural, de uma forma artesanal, desde o picolé, a base de água, até o gelato italiano que todo mundo que é aprender. Você já vai sair dali poder empreendendo em o seu sorvete. Então, não só esse curso né, o de sorvete, que é o intensivo, que são cinco dias, você também vai aprender sobre o açaí. Tem um curso específico de açaí, agora a gente tem o um lançamento do curso online. Se você quer fazer um picolé à base de água, então você vai usar a polpa da fruta, a água, e aí sim os açúcares. Você não vai precisar comprar nenhum pó industrializado, nenhuma base, você vai usar a batedeira ou liquidificador da tua casa.